Se você se sente ansioso, tem dificuldade para dormir, percebe que a sua atenção não está muito boa e se sente estressado, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Mindfulness pode te ajudar a melhorar tudo isso. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos aprender como o Mindfulness pode nos ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, melhorar a nossa concentração e o nosso sono. Escolha primeiro um local que seja bem iluminado, com uma temperatura agradável, nem quente, nem frio. De preferência, com pouco barulho. De preferência, também, que você se sinta à vontade nele e não corra o risco de ser interrompido. Você pode, se preferir, avisar as pessoas que estão ao seu redor que você está no seu momento de pausa. Ter um espaço definido te ajudará a estabelecer uma nova rotina. Um outro ponto importante é o horário. Não existe um horário recomendável. Escolha um horário que seja fixo e que seja possível para você. Talvez de manhã, talvez de tarde, talvez à noite. Escolha e siga sempre ele. Evite apenas fazer as práticas após refeições pesadas, atividades intensas ou se você estiver muito cansado. A não ser que você queira usar a prática para relaxar e dormir. A duração. Comece devagar aos poucos de 5 a 10 minutos no seu tempo sem forçar e aos poucos vai aumentando até chegar talvez aos 45 minutos. A regularidade é essencial para a criação de uma nova rotina. É mais eficaz que você pratique curtos períodos de tempo diariamente do que longos períodos esporadicamente. E agora nós vamos falar sobre as posturas. No Mindfulness, a postura não precisa ser fixa ou imóvel, como a gente às vezes vê por aí. Busque sempre uma postura estável e confortável. Em caso de dor e desconforto, observe com consciência se você precisa ajustar essa postura e faça da forma que desejar durante a sua meditação. A primeira postura pode ser essa que eu estou aqui. Escolha uma almofada algo que traga uma inclinação e proteja a sua lombar, sente-se sobre ela, traga os seus peitos abertos, os ombros voltados para trás, os braços levemente repousados sobre as coxas ou sobre o joelho. A sua cabeça, você pode inclinar um pouquinho para frente, trazendo o queixo para dentro, mas lembre-se, não force nem a parte de trás do pescoço, nem a parte de, da frente. Os seus olhos, eles podem permanecer abertos ou, se você se sentir confortável, você pode fechá-los levemente e, então, começar a sua meditação. Agora nós vamos falar sobre uma outra opção. Você pode fazer as práticas deitada. Então, cuidado ao deitar, escolha uma superfície que seja confortável, mas que seja firme. Pode ser um tapete de yoga né, ou qualquer tapetinho que você tiver em casa, é, no chão mesmo, pode trazer uma almofadinha para apoiar bem a cabeça, pode ser um travesseiro também, como você preferir. Então, deite nessa superfície e estenda as suas pernas, deixe os pés caírem para o lado. Os braços eles ficam apoiados ao longo e ao lado do corpo, com as palmas da mão virada para cima. A cabeça deve estar centralizada, e você pode, se preferir, deixar o olhar repousado em algum ponto acima de você ou apenas fechar os seus olhos. Então, você estará pronto para a prática na posição deitada. A outra postura que nós podemos adotar é a postura do astronauta. Com o apoio de uma cadeira, coloque ela à sua frente, deite o seu corpo no chão, numa superfície que seja confortável, em cima de um tapete, com o um apoio. Do travesseiro na cabeça e eleve as suas pernas a 45 graus e coloque as pernas em cima da cadeira repousando as pernas mais para cima e deixando a parte das costas apoiadas no chão então os seus braços podem estar ao longo do corpo na lateral com a palma da mão virada para cima espero que essas dicas ajude a você a encontrar o seu lugar seguro e lembre-se a vida acontece agora.